Uma dica aqui pra vocês, tá? Nessa obra eu vou usar uma porta de MDF, porque ela não precisa ter tranca, tá? Isso aqui é uma porta de 18 milímetros, MDF de 18 milímetros na cor branca, então já é uma porta que fica acabada, já prendemos aqui as rodanas, né? As rodana aqui, então é uma porta que ela já fica acabada, tá? E aqui e aqui está, pessoal, o puxador que nós vamos instalar nela, tá ok? Outra dica aqui, pessoal, é que aqui não pode é, furar o piso, tá? É uma sala alugada, ela não pode furar o piso. Então, a gente vai usar o quê? Para poder fixar o nosso, o no, a nossa guia no chão, a gente vai usar fita dupla face, tá ok? Fita dupla face que vocês podem usar Qualquer marca aí que tenha qualidade aí no mercado, tá ok? Então fica essa dica aí pra vocês. Fita dupla face. Mais uma dica também, pessoal. Nós trouxemos placas de 2,40. Essas placas, elas não cabir, caberiam dentro do elevador. Então o que, que a gente fez? Nós dobramos... A... Puxa essa placa aí. Nós dobramos essa placa aqui no meio. Ela tá dobrada no meio. Abre ela aqui pra mim, fazendo fogo Xante. A gente cortou ela e dobrou ela no meio. Assim a gente colocou ela dentro do elevador com extrema facilidade. E agora na hora de prender a gente vai prender ela é, só abrindo. Porque aqui o pé direito é 2,40. Então isso facilita muito o trabalho. Pessoal, essa guia aqui a gente vai prender, né? A gente está prendendo ela embaixo de um fogo de gesso plaquinha, tá? Aí, o que que a gente está fazendo aqui? Na verdade, até quem deu a ideia de gravar o vídeo foi o Alexandre, tá? Porque eu nem pensei nisso. Aí, o que que a gente está fazendo aqui, pessoal? Olha bem. A gente vem aqui, ó. E prende o, o parafuso de forma envezada, tá? Um lado e depois você prende para o outro. Como se você estivesse fazendo uma costura. Tá ok? Então, mais ou menos de 30 em 30 centímetros, você vai colocando um paraf... dois parafusos: um para um lado um para o outro. Um para o um lado para o outro, como tá aqui, ó. Aqui eu vou vai mostrar aí para vocês, tá? Você consegue prender essa guia e ela fica uma guia firme, ó, pessoal. Tá? uma guia firme aí, tá ok? então fica essa dica, quando você tiver que prender alguma coisa, vou fazer uma parede, preciso prender uma guia, num forro de plaquinha, num forro de lambri, num forro de gesso acatonado você faz esse tipo, esse macetezinho aí que dá super certo, tá bom? fica essa dica aí pra você que como eu, é louco